Vamos falar do dia 11, vamos falar do dia 28 de novembro O dia hoje começou pra variar às 5 e meia da manhã Acordei cedo, fui trabalhar Tive consultoria de roteiro hoje da Kemi e economizamos aí incríveis 5 mil reais só escolhendo o passo certo e reordenando a cidade sem mudar nada no roteiro, nada. Tudo que ela tinha lá continuou existindo. E aí terminamos a consultoria e aí falei, vou sair porque hoje é dia de rodar. Eu queria visitar três lugares e consegui nos três. Então o primeiro destino é sair daqui da hospedagem, né? Estou em Ueno e fui para a Oyama, que é uma parte top que eu nunca tinha ido. E já de cara a minha surpresa, assim, de ter encontrado muitos carros esportivos. Eu nunca vi tanta gente passando com um carro esportivo, mandando aquele aqui em Tóquio, como eu vim em Aoyama. E o que que tem em Oyama? Tem um centro de trabalhos artesanais tradicionais, e era lá que eu queria ir. Por quê? Porque, primeiro, vocês me perguntam sobre ah, eu queria comprar um omiyage mais tradicional, uma coisa mais, assim, para alguém importante, ou algum presente, sabe, mais bacana. Eu fiquei sabendo sobre esse local com uma professora de chá, Cerimônia do chá E aí eu falei, vou lá conhecer pra ver como é que é. E aí, meu objetivo era só conhecer, gente, só conhecer. Mas o negócio é tão incrível, as paradas são tão bonitas. Que eu acabei gastando 10 milão lá 10 mil ien, acreditem e foi só com coisa barata, tá? assim, barata comparado ao que tinha lá, né? tinha coisa de 150 mil ien, 500 mil ien, tem umas paradas assim, e é muita coisa desde a cerâmica, até coisas de madeira, tinha um cara fazendo na hora, um artesão e aí eu fui ler a placa e tava dizendo assim, master woodcraft não sei o que, aí eu falei assim, nossa, o cara deve ser sinistrão, né? aí perguntei assim pra ele, quanto tempo você faz esse ele falou assim, há 30 anos Eu falei, nossa, minha idade é ele, eu tenho 51 <risos> E, assim, é aquela conversa cacofônica, né, gente Que fala uma palavra ou outra E eu falo alguma coisa em japonês, a pessoa confirma E fiquei mó tempo lá, achei que ia ser super rápido, mas não é E, e lindo, lindo, gente, sério, vocês têm que ir lá Saindo de lá, eu fui na Jingu Gaien Jingu Gaia é uma avenida muito famosa, você com certeza já viu uma foto, um vídeo, qualquer coisa do tipo E é uma avenida famosa porque ela, ela é, tem aquelas sequências de árvore, né, de ginkgo biloba Olha que linda! Essa árvore aqui, ela é um fóssil vivo, ela é muito antiga e, incrivelmente, ela foi uma árvore que sobreviveu à bomba atômica E por isso que ela ficou muito famosa, sabe, assim, pela sua, digamos, resiliência, né Por ter sobrevivido pelo seu poder, né Tipo, várias coisas já acabaram e essa árvore aqui, ó, continua de perto e fica a dica, às quatro e meia da tarde eles acendem as luzes e fica mais lindo ainda. Talvez se eu tivesse ido no final da semana passada, teria mais bonito, porque tinha algumas árvores que já estavam assim bem peladinha já tinha caído bastante folhinha, mas tinha outras que, que ainda não, estavam bem cheias. Talvez os três dias atrás tivesse mais bonito. Mas quando a luz acende, cara, fica tudo lindo demais, lindo, lindo, lindo, lindo. Saí de lá, peguei a Ginza Line e em sequência a Riebia Line para chegar no Torino Iti, né? que é um evento que acontece no Washidindia. E eu achei que o evento ia estar tá, assim cheio normal aquele cheio de evento, né? Mas eu não achei que estaria tão cheio. Eu já tinha conhecido um, um tempo antes não esse evento, né? Mas outros eventos parecidos assim com amuletos bem similares é com a minha família. E, e eu já sabia que tinha a ver com, tipo, o sucesso da profissão, sabe? Que toda vez que tem uma garrinha assim nos amuletos É porque você tá, tipo, chamando o cliente, trazendo abundância pro seu negócio, né? Então aquela garrinha de ará, sabe? E tava cheio de yatai, né? Que são as barraquinhas de comida também E eu nunca vi nesses yatai assim também muita barraca de bebida foi a primeira vez que eu vi tanta barraca de bebida tinha barraca de brincadeiras também então tinha muita gente com filho lá e claro a própria cerimônia que estava acontecendo existe uma cerimônia que você pode pagar e reservar antecipadamente tá que é dentro de, do, do, do santuário mesmo mas fora do santuário tem as barraquinhas que vendem esses amuletos tem vários tipos e mais legal é que eles têm tipo um ritual. Quando a pessoa compra, eles batem palminha. Chacha, Gravei vários pra vocês verem. É, e gritam, sabe? Cada um tem, cada lojinha tem um jeito diferente de fazer. Pensei, vou comprar um pra mim também porque eu quero levar isso pra minha casa. Eu sei que vai ser um caos levar isso pra minha casa, então vou escolher um pequeno. Eu escolhi um pequeno, mas não o menorzinho que tinha. Eu escolhi um... mais ou menos ele tem um gatinho ninja, ele tem dois deuses, né, dos sete da sorte, ele tem dois aqui, um que é o deus da fortuna e o outro que eu não lembro, que é o deus do quê, que é esse aqui do cantinho, tá escondido aqui, ó e isso aqui é amarelinho, gente, é o, é, é o ouro, é o ouro do manekineko, ah, tá escrito meu nome aqui, ó é, esse aqui é o nome da loja, mas aí pensei, como eu vou levar isso pra casa? Aí eu fui numa, no caminho de volta eu passei numa loja de Hyakuen Só que, gente, era um Hyakuen... Assim, eu nunca vi um Hyakuen tão tão completo, sério, eu já fui em várias Dyson Eu nunca vi um Hyakuen tão completo Comprei isso aqui, ó que é aqui que eu vou levar o negócio dentro E agora eu vou fazer o quê? Eu vou terminar de arrumar minha mala, que amanhã eu saio dessa hospedagem e eu vou pra Nico Minha mala não, minhas malas... Uma eu vou despachar para casa da minha tia, outra eu vou despachar para o aeroporto de Kansai e a outra vai ficar comigo. Com isso, a gente encerra o dia de hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa viagem. Vou ficando por aqui e isso me para vocês. Bye bye e até a próxima.